fazer o brainstorm de uma forma correta. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que qual, o brainstorm é justamente você formar um, um grupo de pessoas para você estar tá discutindo ideias e sugestões. Então o brainstorm nada mais é do que a reunião de um grupo de pessoas para estar tá discutindo ideias e sugestões. Ah. Bom, se você for pensar na tradução da palavra brainstorm, seria uma tempestade do cérebro. Oh, mas é, é, é muito comum, é, aqui, principalmente no Brasil, você falar que é uma tempestade de ideias. Então, veja, esse é o princípio do brainstorm. Você reunir um grupo de pessoas para você poder estar tá discutindo aí ideias e sugestões. Bom, tá bom. Aí, o que, que você tem que fazer? A segunda coisa é você realmente determinar qual vai ser a, o objetivo do brainstorm. É, definindo um tema ou, ou definindo um, um objetivo. Esse objetivo ou esse tema pode ser, por exemplo, uma análise e solução de problema, pode ser uma nova estratégia da empresa, pode ser a melhoria de um produto ou serviço que você está oferecendo, é, pode ser uma melhoria de qualidade, uma melhoria de produtividade. Então, o importante é escolha apenas um tema. Apenas um tema deve ser escolhido para evitar qualquer tipo de confusão. Mas, Bruno, por que só um tema? Veja, é, o objetivo do brainstorming é botar um tema só na... na, na para discussão com o grupo se você colocar mais de um assunto no grupo é, isso aí vai poder começar a gerar muita confusão os assuntos podem começar a se misturar e vai ser totalmente improdutivo sua sessão de brainstorm então eu tô reforçando escolha somente um tema ou que o grupo escolha um tema e você é foque somente nesse tema tá bom bom pessoal então agora a formação do grupo como é que deve ser a, a quantidade de pessoas nesse grupo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 Outro ponto bem bacana é, nas sessões de brainstorming é na hora de fazer a formação do grupo. E eu sou favorável de você fazer uma formação tendo um grupo bem diversificado. É, procure pessoas que sejam diferentes, talvez até daquele tema que, ou do objetivo que você está colocando no brainstorm. Procure pessoas de setores diferentes, de departamentos diferentes, de diferentes atividades. Tá? Quanto maior a diversidade, é, vai ser melhor e benéfico a sessão. É, acredite. Às vezes, eh, são essas pessoas de diferentes departamentos, de diferentes atividades, é eh, que podem vir as melhores ideias para ou as melhores sugestões para a sua sessão de brainstorm. Então, eh, a minha sugestão é, procure eh, diversificar o teu grupo de brainstorm. Bom, agora que você já escolheu o seu grupo, você tem que começar a explicar para o seu grupo as regras do brainstorm. Muito bem, então já, você já eh, decidiu qual é o tema ou qual vai ser o objetivo do brainstorm. Mas veja, se você nunca fez uma sessão de brainstorming ou o seu grupo nunca fez uma sessão de brainstorming, pode ser que seja você que tenha que escolher é, o tema para a sessão. Então, é, se vai ser a sua primeira sessão de brainstorming com um, com um grupo que você está escolhendo, que você escolheu, é, o bacana é você já chegar é, com um tema que seja de interesse seu, que seja de interesse do seu, seu negócio, da sua empresa, para discutir com o grupo. Lembre também que é, se já tem gente que já vem participando de, de outras sessões de brainstorming, o grupo pode trazer também um tema ou uma sugestão. Então, escolhido o tema, escolhida a sugestão, você vai colocar esse tema e essa sugestão é, num, num flipchart, você vai colocar num, num quadro aí para fazer uma apresentação ou numa tela de apresentação e você vai deixar agora esse pessoal é, pensando um pouquinho sobre esse tema. A minha recomendação é que seja no máximo um minuto. Coloque o tema no quadro, no, na tela de apresentação, onde você achar que seja melhor, e deixe o pessoal pensando durante um minuto, antes de você começar a sua sessão. Isso vai ser bom, porque o pessoal já começa a visualizar melhor quais seriam as propostas aí em termos de ideias e de sugestões, tá bom? Pessoal, a sessão de brainstorm é um local aberto para receber qualquer tipo de sugestão e ideia. Então, uma das regras fundamentais e que você tem que deixar bem claro antes de começar a sessão com o grupo, é que é, não pode qualquer ideia, qualquer sugestão manifestada por qualquer pessoa dentro do grupo, não pode receber qualquer tipo de crítica. Veja... Tem críticas que são positivas e tem críticas negativas. Por exemplo, uma pessoa resolveu dar uma sugestão que... Ah, vamos começar a vender pela internet. E uma pessoa deu a, a, a, fez um comentário dizendo: "Pô, isso aí é uma excelente ideia, vamos vamos em frente. Isso aí é uma crítica, mesmo sendo positiva, é uma crítica. Mas também pode ter uma outra pessoa que fala: "Não, eu acho uma péssima ideia vender pela internet. Também é uma crítica. Então veja, a sessão de brainstorm é de deixar é para deixar todas as pessoas bem à vontade e elas se manifestarem da melhor forma possível. E você tem que incentivar isso. Críticas não podem acontecer. Eu já participei de muitas sessões de brainstorming e, infelizmente, isso ainda continua acontecendo. Alguma é, pessoa se manifesta e, e a outra pessoa começa a fazer qualquer tipo de crítica, seja positiva ou negativa. Então, isso é, é fundamental dentro de uma sessão de brainstorming. Todos, uh, todas as ideias, todas as sugestões têm que ser escutadas, têm que ser manifestadas e não podem sofrer qualquer tipo de crítica. Pessoal, lembre que a, a sessão de brainstorming ela tem que ser registrada, tá? de alguma forma. Você pode gravar através do celular, você pode gravar é, em vídeo, ou só o áudio, é, ou então você pode escolher uma pessoa em que vai registrar aí todas as ideias e sugestões. Então, é importante que você... é, é importante não, é fundamental que você registre é, todas as ideias, todas as sugestões que forem é, manifestadas pelo seu grupo bom pessoal o local da sessão eu sou favorável de ser um local neutro que não pertença a nenhum tipo de departamento ou setor tal procure um local neutro mas se não for possível por exemplo, pode ser uma sala de reunião, pode ser um refeitório, pode ser até num restaurante. Mas desde que esse local, é, se possível, seja um local calmo, tranquilo, sem, sem muito barulho. Isso aí vai ajudar bastante é, na hora de você estar tá fazendo a sua sessão e concentrar é, o teu pessoal na, na parte de geração de ideias e sugestões. Bruno, como é que eu faço a disposição do pessoal? Veja, é, a disposição do pessoal é, dentro do local que você escolheu, a minha sugestão é que você forme ele é, em formato de U tá? ou numa, num círculo. Por que formato de U no círculo? No U é possível você é, interagir com o um grupo e, e, e praticamente todos vão se, é, é, se ver. Isso é importante na interação do grupo também. E o círculo, a formação em círculo é a mesma coisa. É, a, a sua interação com o grupo é, é melhor e entre eles também todo mundo pode se ver e, e, e se manifestar. Tá bom? Pessoal, a sessão de brainstorming tem começo, é, meio e fim. Então, é, é importante é, que a sessão de brainstorming, ela, a sessão completa, ela não demore mais do que 30 minutos. Por que 30 minutos, se eu coloco 30 minutos no máximo? Porque, acima disso, a sessão começa a ficar, o pessoal começa a ficar entediado, a sessão começa a ficar cansativo, o pessoal se cansa rapidamente. Então, para manter essa, atri, essa atividade e essa interatividade do pessoal e manter as ideias borbulhando, as sugestões borbulhando, a minha recomendação é que toda a sessão não passe é, de de, de 30 minutos. Tá? É claro, lógico, evidente, é, você vai, é, como não sei se você vai fazer a sua primeira sessão, né, ou se você já tem um pouco mais de experiência, quer fazer sessões mais prolongadas, ou até com menos de, é, de 30 minutos, mas a minha sugestão fica a essa, tá? não deixa a sessão passar por mais do que, é, demorar mais do que 30 minutos, a sessão completa de Brainstorm. Muito bem, você já explicou as regras para o seu grupo, agora você vai começar a sua sessão. Para você começar a sessão, você tem que escolher uma pessoa para iniciar a sua sessão. Então, a minha sugestão é que você escolha uma pessoa, geralmente aquela que gosta do grupo, aí que gosta muito de, de falar. É, geralmente essa pessoa é boa porque ela já está com algumas coisas na cabeça e ela pode já sair falando. E, é, e, e ela, pelo simples fato de ela já sair dando as ideias e as sugestões, é... Vai incentivar as outras pessoas a participarem também. Mas eu só vou deixar com você, porque você conhece o seu grupo melhor do que eu. Então, escolha a sua pessoa e inicie a sua sessão. Oh, uma coisa que é importante, pessoal, é assim que você escolher essa pessoa, escolha um sentido é, dentro do, do grupo que você formou, ou na, na, na formação que você fez em U ou em Círculo. É, escolha um sentido de, de, dessa pessoa. Se vai ser, por exemplo, sentido horário. Eu trabalho muito no sentido horário. Pego uma pessoa lá e a partir daquela pessoa eu vou no sentido horário até chegar na última, na última pessoa do grupo e começar novamente uma outra rodada. Mas você pode fazer sentido anti-horário, você pode fazer em zigue-zague. Veja, é, dependendo do, do local e da formação que você achou melhor para você iniciar a sua sessão, é, inicie sua sessão é, da melhor forma possível, mas com objetivo em que a partir daquela pessoa que você escolheu que vai iniciar a sessão que comece a correr todas as pessoas em volta dela até voltar nela novamente que eu vou explicar agora a, o sentido das rodadas só é, com relação ao número de rodadas veja o número de rodadas vai depender do número de pessoas que você está é, que você escolheu para o seu grupo vamos imaginar que você escolheu um número mínimo aí de, de três pessoas por exemplo então com três pessoas você pode fazer muitas rodadas é, você pode, em meia hora, você pode fazer aí três, quatro, às vezes até cinco rodadas dentro de um grupo é, pequeno de três pessoas. Num grupo maior, se você pensar no, no, no número máximo que eu coloquei, o número nove, você provavelmente já vai fazer bem menos rodadas, né? Eu não digo que faça uma rodada só, mas provavelmente você vai fazer, dependendo da velocidade... É, e do conhecimento do pessoal, você consiga fazer aí de duas a três rodadas. Então, veja, o número de rodadas é em função do número de pessoas do grupo. Lembrando que a sessão não pode passar dos 30 minutos. É, pessoal, uma observação aí durante as rodadas, tá? Durante as rodadas, pode ser que você passe por uma... A... Chegue em determinada pessoa e na, exatamente naquele momento a pessoa não está com nenhuma ideia, nenhuma sugestão. Veja, não tem problema. Simplesmente você vai pular essa pessoa e continua com as demais pessoas e assim por diante. Se a pessoa até, eu dou também, que você pulou a, a, a seguinte, também não tem nenhuma ideia, nenhuma sugestão, pula e vai para outra pessoa. O importante é que quando você fizer novamente a rodada e voltar naquela pessoa que não tinha dado nenhuma ideia, nenhuma sugestão... E se ela ainda continua um pouquinho, vamos chamar assim, um pouquinho mais é, travada, dê um pouco mais de tempo. Uma das coisas importantes dentro de uma sessão de brainstorming é, é, um, é uma atividade em grupo. Então você tem que incentivar as pessoas a as, as pessoas se manifestarem, as pessoas falarem. Tá, tá. Veja, de novo, por mais absurdo que possa parecer uma sugestão, uma ideia, às vezes desses absurdos é que surgem as melhores sugestões, as melhores ideias. Então um, também um dos, é, um dos objetivos do brainstorming, não é só gerar ideias e sugestões para resolver algum tipo de problema, ou ideia, ou estratégia, etc. Mas também ajudar na interação do grupo e fazer com que as pessoas pensem, fazer com que as pessoas é, tenham interação uma com a outra. Esse é um dos grandes objetivos. tá? Então, incentive o pessoal a participar é, dando ideias e sugestões. Muito bem, você já fez todas as suas rodadas, agora você vai para a parte final do brainstorm. Qual é a parte final do brainstorm? Foi, é, como você viu, alguém registrou, ou foi gravado ou né, registrado de alguma forma, é todas as ideias, todas as sugestões. O que, que você vai fazer agora? Com esse mesmo grupo, você agora vai fazer uma votação é, de qual é a melhor ideia, qual é a melhor sugestão para você colocar essa ideia, essa sugestão em prática. Tá? Como, por exemplo, você pode é, é, criar um, um, um ranking... É, de um, é, de primeiro até o décimo lugar, sendo que o primeiro lugar é a, é a melhor ideia, e o décimo lugar ali seria a décima posição em termos de ideia, e pede para o pessoal já começar a fazer esse tipo de ranking. Tá? Ou então você pode é, escolher um outro sistema de votação, para que todos votem, é, marquem é, para cada sugestão o que, que eles consideram como, é, como a melhor, você pode ir fazendo a sua própria marcação também, o que, que o pessoal está votando em termos é, de ideia. Veja, é, tudo isso tem que ser registrado não significa que é, aquelas ideias que foram descartadas, você vai jogar fora. Não, você, aquilo você vai deixar registrado, por quê? É, no futuro, é, talvez aí para um assunto semelhante, uma daquelas sugestões, uma daquelas ideias, elas podem ser muito bem aproveitadas. Então, por isso que tudo tem que ser registrado. Então, a partir de agora depois da votação e você escolheu a ideia, o que você vai fazer? Bom, aquela ideia que todo mundo escolheu é a ideia do grupo, é a sugestão do grupo como a melhor solução, então o que você vai fazer? Você vai começar a colocar agora ela em prática. Veja, pessoal, não se preocupe se a ideia vai dar certo ou se a ideia vai dar errado. O importante é fazer a sessão de brainstorm com o um grupo. O grupo escolheu que aquela ideia seria a melhor opção, Coloque em prática. Se não der certo, o que você vai fazer? Você vai parar para fazer, uma, de repente, um novo brainstorming e fazer uma análise. Por que, que aquela ideia não deu certo? E, de repente, você ainda tem um outro conjunto de ideias e você pode pegar, por exemplo, uma, uma segunda ideia e aplicar. Tá? Tá. Então, é, basicamente, é essa é, a ideia de você fazer o brainstorm. É assim que eu vejo como que tem que ser feito um brainstorming. É, se você não anotou nada... Ou, porque eu estou preparando um material... Tá, em forma de apresentação, como se fosse um PowerPoint, em que todas essas, essas sugestões que eu dei nesse vídeo, eu vou colocar é, nesse material nos próximos dias. E esse link para ter acesso a esse material, eu vou deixar aqui embaixo no, no meu canal. Tá? Então, aguardem só mais uns dias, e você vai ter acesso a esse material. E eu espero que vocês, a partir de hoje, consigam fazer aí um monte de sessão de brainstorming, que é muito bom e gera bastante ideia. Então, até a próxima.